Pessoal, tudo certinho? Eu sou a Vitória Oliveira, faço parte do time de matemática aqui do Descomplica, e esse episódio do Quer Que Desenhe vai falar sobre proporcionalidade. Eu não sei se você já sabe disso, mas a proporcionalidade é o tema favorito do Enem. É aqui que veremos a nossa queridinha regra de três. Se você também usa a regra de três para tudo na vida, dá like nesse vídeo. Deixamos o mapa mental do vídeo completo para download aqui no link da descrição, beleza? Vamos lá! Para começar, precisamos falar sobre razão. O que é uma razão na matemática? Bem, a razão nada mais é do que o quociente de uma divisão. Mas quando estivermos falando de proporcionalidade, não vamos efetuar essa divisão. Como assim, Vicky? Bem, nós vamos apenas deixar ela representada em forma de fração ou com dois pontos. E tem mais, é muito importante prestar atenção na ordem. Quando o exercício pedir a razão entre A e B, o primeiro coeficiente sempre será o dividendo e o segundo será o divisor. Eita, falei difícil? Vou facilitar. O primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo da fração. Então, a razão entre A e B é A sobre B. Agora que já vimos o que é uma razão, vai ser molezinha entender o que é uma proporção. A proporção é uma igualdade de razões. Logo, se duas razões são iguais, dizemos que elas são proporcionais. Tá, Vicky? Você já falou o que é uma razão e o que é uma proporção, mas como que eu vou usar isso afinal? Então, pessoal, vamos usar a proporcionalidade para relacionar grandezas. Mas antes precisamos entender o que é uma grandeza, certo? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido numericamente. Então, o preço é uma grandeza, o tempo é uma grandeza, a quantidade é uma grandeza, tudo aquilo que podemos medir com números é considerado uma grandeza, foi? Agora! Quando relacionamos duas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para descobrir se duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, devemos observar o que acontece com uma quando aumentamos a outra. Se liga só! Se, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, então podemos dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Mas atenção, elas têm que aumentar na mesma proporção. Se uma dobrar, a outra também terá que dobrar. Se uma triplicar, a outra também terá que triplicar. E por aí vai. Por exemplo, vamos supor que em um determinado tempo uma pessoa faça uma determinada quantidade de pizza. O que acontece com a quantidade de pizzas se dobrarmos o tempo? Bem, nesse caso, essa pessoa fará o dobro de pizzas. Logo, nesse caso, as grandezas tempo e quantidade serão diretamente proporcionais. Mas agora, se à medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, então vamos dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Lembrando sempre que elas precisam se modificar na mesma proporção. Então, se quando uma dobrar, a outra reduzir à metade, podemos afirmar que essas grandezas são inversamente proporcionais. Por exemplo, vamos supor que, em um determinado tempo, uma quantidade de trabalhadores construa uma casa. O que acontece com o tempo se dobrarmos a quantidade de pessoas? Bem, nesse caso, essa casa será construída na metade do tempo. Então, nesse caso, as grandezas tempo e quantidade serão inversamente proporcionais. Uma boa dica para identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais é pensar o que acontece com uma se dobrarmos a outra. E uma boa forma de deixar isso registrado é desenhando uma setinha para indicar se aumenta ou diminui. Bem, já aprendemos muita coisa, mas eu disse que seria aqui que iríamos usar a regra de 3, estão lembrados? A regra de 3 está mais confirmada que a caneta preta no Enem, e vamos usá-la para descobrir um valor desconhecido que segue a mesma razão de outros já conhecidos, ou seja, vamos usar quando tivermos uma proporção. Nesse caso, a questão nos dará três informações e teremos que descobrir uma quarta, por isso esse nome regra de 3. Tá. Mas como que a gente arma essa continha, Vic? Bem, se vamos ter uma proporção, vamos dizer que A está para B, assim como C está para D. Dessa forma, teremos a proporção A sobre C igual a B sobre D. Agora vem a parte mais importante, pois vamos identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, vamos multiplicar cruzado. Se elas forem inversamente proporcionais, vamos multiplicar reto. Assim, teremos uma expressão e por fim descobriremos o quarto valor a partir dos outros três. Deu para entender tudinho? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários e sugestões para os próximos vídeos. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os resumos maneiríssimos que subimos aqui. Claro que o conteúdo completo com curso, cronograma e planejamento de estudos tá no Descomplica. Olha aqui na descrição que tem o um link com desconto. Antes de ir, não esquece de baixar o mapa mental completo que também deixamos aqui na descrição, hein? Um grande abraço e até a próxima!